Eu tatuei o símbolo do satanás no meu corpo e agora ele vai correr atrás de mim o resto da minha vida. Descobri que a tatuagem que eu fiz tem um significado que não é muito bom. Eu quero fazer uma tatuagem para me proteger ou para invocar uma força específica para estar sempre comigo. Como eu faço? Hoje a gente vai falar sobre tatuagens mágicas e como elas funcionam, certo? Então se você aí do outro lado quer saber e conhecer um pouco mais sobre esse universo, vem, vamos, assiste o vídeo que você vai aprender tudo. E hey, aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. Para quem já assistiu filmes e séries de terror tipo Supernatural, deu para notar e perceber que existem várias referências sobre tatuagens mágicas ou símbolos que são desenhados no corpo é, para trazer uma determinada energia, para aprisionar um determinado ser, para se proteger de alguma coisa, certo? Isso é bem comum nos filmes, nas séries e no meio mágico também. Por isso, hoje eu decidi falar um pouquinho sobre isso até porque eu procurei algumas coisas na internet é, e eu não achei então eu decidi eu mesmo fazer o conteúdo Para quem assiste filmes de terror ou séries tipo Supernatural, é muito fácil de identificar é, situações onde tatuagens, símbolos desenhados no corpo, ganham poder, trazem energias específicas ou protegem de algum mal e isso é muito real e corriqueiro, acontece comumente no mundo mágico, então eu decidi falar um pouquinho pra vocês sobre tatuagens mágicas, mas antes da gente seguir, se você não é inscrito se inscreve no canal, deixa seu like pra fortalecer ainda mais a nossa energia, me segue no instagram porque lá a gente vai poder conversar, bater um papo e tudo mais, e me diz aqui embaixo nos comentários se você tem alguma tatuagem mágica ou algum, algum símbolo específico no seu corpo que te traz ou com a intenção de te trazer alguma energia. Eu trouxe esse assunto pra vocês porque eu decidi fazer a minha primeira tatuagem e a gente escuta muito falar sobre tatuagens mágicas, mas não tem nenhum conteúdo é, definitivo sobre isso é, na internet ou 100% confiável. Então eu decidi eu mesmo criar esse conteúdo, certo? As tatuagens elas são muito, muito antigas é, e a gente pode encontrar resquícios e referências relacionadas a isso no mundo todo. Eu tenho uma colinha aqui que diz que o primeiro Uh, a primeira descoberta com relação à tatuagem foi feita em 1991 num cadáver congelado que eles apelidaram de Otto e data de mais ou menos 3.300 anos antes de Cristo, é, por volta lá da idade do cobre. E ele tinha riscos nos pulsos é, e esses riscos é, ao longo da pesquisa que eles fizeram foi encontrado alguns materiais específicos onde essa tatuagem ela servia na verdade como um tratamento para dor. Então, tipo, tinha alguns componentes onde está aqui. Uh... Foi encontrado no corpo desse desse Otto é, diversas linhas na região das costas, nos punhos, nos tornozelos, joelhos e pés. É, e esses riscos eles foram feitos através de perfuração com carvão. E a ideia que esses cientistas tiveram ao estudar é que esses riscos eram feitos na intenção de diminuir a dor como um tratamento médico. Os nativos da ilha de Bornéu costumam tatuar olhos nas palmas das mãos dos seus mortos porque eles acreditam que essa tatuagem vai fazer com que eles encontrem o caminho e a direção que eles precisam tomar no pós vida facilitando que eles se conectem com seus ancestrais e encontrem o devido caminho para paz e um, um, uma convivência espiritual saudável no japão eles têm um estilo de tatuagem chamado tebori que é, uma, é um tipo de maneira de tatuar bem medieval que é batendo é uma agulha no corpo e eles têm a crença de que Desenhando animais no seu corpo, você vai receber o poder e a energia destes animais em você. Seja força, coragem, desenvoltura. Então, é, é muito forte isso na cultura oriental, principalmente entre os membros da Yakuza. E aqui no Brasil, a gente também tem algumas tribos é, que fazem esse processo de tatuagem como reverência para os elementos, até mesmo para saudar os mortos e para rituais fúnebres. Então a tatuagem está envolta nos mistérios, uh, principalmente de tribos, né, os mistérios tribalistas, né, tribais, é, como maneira de se conectar com o outro lado e com energias específicas. Então ela é usada ao longo do mundo de diversas maneiras, sempre com a intenção de trazer é, alguma força ou linkar de alguma maneira força ao corpo. Então, tatuagens em geral, elas têm muito poder, desde que você tenha a vontade e a direção da sua energia específicas para ela. Então, você pode ter uma tatuagem para se proteger. Você pode ter uma tatuagem para poder fortalecer a sua criatividade. Você pode ter uma tatuagem para poder te dar ânimo, te dar autoestima. Você pode ter uma tatuagem que te remete a, a um símbolo, a uma cultura e, te, de alguma maneira, te incentiva a continuar na sua vida, a seguir as sua carreira. Você pode ter uma tatuagem que te faz uh, refletir sobre um assunto específico, sobre algo que você quer mudar no seu cotidiano. Então uh, a vontade, o interesse, a intenção por detrás do símbolo é o importante. E isso precisa estar tá, uh, evidente na hora de você fazer a tatuagem para que você possa impregnar essa energia naquele símbolo. E sempre tendo muita responsabilidade com a energia que você vai trazer para o seu corpo e para a sua vida. Porque embora existam, vamos dizer assim, técnicas hoje em dia de limpar aquele símbolo de você, né, como técnicas a laser de apagar a tatuagem, que são caras por sinal. Quando você faz uma tatuagem, você traz uma energia para sua pele, para o seu corpo, para sua alma, para sua vivência, e essa energia ela vai estar com você o resto da sua existência aqui neste período, e dependendo de como isso for feito, talvez em outras encarnações, em outros momentos da sua vida, certo? Então tem muita consciência da energia que você quer trazer para o seu corpo e manter na sua vida é muito, muito importante e tem que ser muito pensado então, uh, não é só desenhar uma coisinha trazendo uma energia específica, pensa se essa energia você quer mesmo uh, perpetuar na sua existência neste período uh, de existência no caso, que você está habitando aqui na Terra, e se essa energia daqui, sei lá, 60 anos, daqui a 50 anos 30, 40 anos vai ser realmente importante para você magicamente, tá? Então a responsabilidade mágica é muito importante neste momento. Para que a sua tatuagem ela realmente se torne uma tatuagem mágica, você tem que entender que a sua energia de vontade ela tem que estar tá sendo impregnada e canalizada naquele símbolo corretamente enquanto a tatuagem está sendo feita. E não é necessariamente o símbolo uh, que importe. O mundo não precisa entender esse símbolo. Você pode desenhar uma berinjela no seu braço com a intenção de te proteger e as pessoas vão olhar nossa uma berinjela para que serve a ah, proteção pode não fazer sentido nenhum para as pessoas que estão vendo então deixe que faça sentido para você então quando você for trabalhar a sua magia através da tatuagem você tem que ter muito ciente na sua cabeça a direção da sua vontade e se aquele símbolo, aquela imagem, aquela figura que você escolheu representa exatamente aquilo que você quer trazer para sua vida isso é muito importante, tem que fazer sentido para você. Outra coisa muito importante com relação a tatuagens mágicas dependem da capacidade de invocar essa energia. Se você é uma pessoa que não consegue se conectar facilmente com energias, não vai adiantar nada você querer fazer uma tatuagem mágica se você não vai saber canalizar aquela energia naquele momento. Então é muito importante que você também saiba e domine técnicas de canalização, de energia, trabalho energético, para que você consiga efetivamente fazer com que sua tatuagem ganhe o potencial energético que ela precisa ter. Outra coisa também com relação ao poder da tatuagem, é que a gente pode dizer que a tatuagem é uma trança de sangue. O que é uma trança de sangue? É uma magia que envolve sangue, certo? É um feitiço de sangue, então tome cuidado, porque quando você fura a sua pele, por mais que não escorra sangue, você está... É, inserindo no seu corpo pequenos uh, cortes, pequenas lesões. E o seu sangue está ali de alguma maneira, sua vida está ali. E o sangue é magia uh, líquida, né? Vamos dizer assim. Então, justamente por esse motivo, cuidado com o a intenção, cuidado com aquilo que você impregna na sua pele cuidado com a sua vontade, porque de repente você pode estar tá trazendo para sua vida uma energia que daqui a 30 40 anos não vai fazer sentido nenhum para você e você não vai conseguir necessariamente limpar aquilo com facilidade tá, então a magia de sangue é uma coisa extremamente delicada e se você está pensando em fazer uma tatuagem mágica com o intuito de encantá-la, tome cuidado com o que você vai trazer para ela e como você vai trazer para ela, porque isso pode ser efeito. E te cagar o resto da sua vida, né? A gente não quer isso, então ó, pensa bem antes de fazer, tá? Pensa no propósito, pensa na direção, pensa se daqui a alguns anos você vai querer aquilo, tá? Porque a tatuagem pode ficar feia, pode, mas o pior de tudo é que. Aqui... O feitiço pode ser efetivo e trazer energia para você, essa energia pode te cagar o resto da vida, tá bom? Outra coisa muito legal da gente ressaltar é que o poder pessoal daquela pessoa que tá te tatuando também pode acabar interferindo na magia que você tá fazendo. Afinal de contas, é, a mão daquela pessoa, o pensamento daquela pessoa, a vontade daquela pessoa tá sendo direcionada no momento em que a magia tá sendo feita. Então é interessante que você conheça o tatuador, saiba que o tatuador tem uma energia Neutra, é, converse talvez com esse tatuador para explicar o que é o significado daquilo, para que ele possa ter na cabeça dele é, indiretamente o que ele vai estar tá pensando, certo? Porque ele não pode estar tá, de repente num dia ruim. Certo? Por exemplo E tatuando em você alguma coisa que traz felicidade Então conversa com esse tatuador Se ele está tendo um dia bom Se está no momento legal Se o momento que ele está vivendo naquele dia Condiz com a intenção da sua tatuagem Para que na hora a energia desse tatuador Não interfira indiretamente na sua magia tá? Isso é muito importante Chega para o tatuador e fala assim Olha, essa tatuagem Ela é para trazer isso e isso aqui para minha vida Então eu gostaria de saber se hoje você está tendo um dia Onde você consegue trazer essa energia pra tatuagem Aí de repente o tatuador fala Ah, hoje eu não tô num dia legal Remarca a sua tatuagem, não insiste, tá bom? É muito importante que o seu tatuador Além de ser de confiança Ele esteja num dia que contribua energeticamente Pro processo mágico da sua tatuagem E se o tatuador não... Hum? não acredita nesse tipo de coisa? Se o tatuador não acredita nesse tipo de coisa problema dele, desde que ele não fique pensando em bosta Na né? hora que eu tô tatuando Entendeu? Não, eu sei, eu sou É, falando porque se ele outro. não acredita, é uma pessoa porque neutra. Eu acho que seria pertinente. Talvez a gente ponha um spin-off desse momento. Poxa, então deixa eu dar um oi, né? É que. <risos> E se a sua intenção com essa tatuagem é trazer uh, para sua vida eh, a força de, um, de uma criatura, de um ser, de uma divindade, é bom que você se conecte com essa divindade, conheça essa divindade antes de você fazer esse processo, tá? Então, por exemplo, eu vou tatuar um urso. Na minha pele O urso ele é um animal totem E ele tem uma energia, ele tem uma egrégora própria Se eu não me familiarizo com essa egrégora Se eu nunca trabalhei com essa egrégora Se eu nunca meditei com essa egrégora Eu não posso sair invocando isso pra minha vida Sabe? É a mesma coisa que Ah, sei lá, alguém pegar a minha cara E tatuar a minha cara na pele Vai ser no mínimo esquisito e eu posso nem gostar Dessa ideia, entende? Então, se você quer trazer pra sua pele A, a força de um espírito Uma força, uma criatura específica É bom você entra em contato com essa criatura, veja se essa criatura realmente quer fazer isso e se ela não vai te cobrar ou pedir nada, tá? Em troca, porque senão isso pode interferir muito na sua vida muito mesmo, então cuidado quando você vai tatuar efetivamente selos e símbolos de Deus e seres e criaturas específicas que você não costuma trabalhar na intenção de realmente invocar a energia deles para sua vida, tá? Então toma cuidado com isso, porque isso pode ser perigoso com o tempo, tá? De repente a criatura que você tá tatuando vai começar a se alimentar da sua energia vital não vai ser uma coisa legal, então cuidado, tá bom? Símbolos antigos selos de divindades também tem um peso energético específico, tá? Então, por mais que você não acredite naquele símbolo, outras pessoas acreditam. Então, ele pode interferir de uma maneira indireta na sua vida. Então, pelo menos, pesquise o símbolo antes de tatuar, tá? Isso é um detalhe muito importante. Se você trabalha com um servidor, com um espírito, com uma força, um aliado mágico, eu também não recomendo que você tatue ele na sua pele, tá? Porque, de repente, você não quer mais trabalhar com esse aliado mágico, Mágico, né, pode dar ruim ao longo do tempo que você tá aprisionando ele no seu corpo de alguma maneira, tá? Então assim, cuidado com selos e símbolos de criaturas mágicas, cuidado. Eu realmente espero que esse vídeo uh, sirva para vocês e que dê uma luz na cabeça com relação a tatuagens mágicas, tá? Qualquer dúvida que tenha ficado, qualquer coisa que você não tem entendido, manda aqui embaixo, deixa nos comentários, que eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder e tirar as suas dúvidas, beleza? É isso, espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que tenha trazido luz aí pra sua vida, muito obrigado por ter estado comigo, amo muito você aí do outro lado, uh, é isso, gente, beijo e que o sol ilumine o seu caminho.